Primeiro, eu só vou passar para vocês tudo que inclui dentro do Mercado Shops, porque é importante destacar tudo isso. Então, pensando em, em financeiro, né? Então, é o Mercado Pago. Ah, o que, que vem no Mercado Pago? Vem a forma de pagamento, meio de pagamento, já vem antifraude, proteção contra chargeback, e adiantamento das parcelas, que é a antecipação. Isso é muito importante, gente, porque é muito importante você garantir que você vai receber né, com antifraude e garantir que você vai receber rápido, né, que o cara paga em 12 vezes, mas você recebe no máximo em um mês, dependendo aí da sua conta do Mercado Livre, na verdade, o, o, é, geralmente é D mais 2, mas tem algumas contas mais recentes que ainda recebem em 30 dias. Então, o cara parcelou em 12, mas você vai receber com a antecipação a logística full, é 100% integrada dentro do mercado shops também então, tudo dentro do full armazenagem, segurança do estoque operação logística, as embalagens o frete reverso, subsídio do frete tudo que vocês conhecem de benefícios full, ele também está dentro do mercado shops envios, né, se não for full se for mercado envios, sem ser full também está incluso, então as etiquetas dos correios, que é a negociação se você vender pelo mercado shops, também vocês vão poder utilizar coleta se for aplicável, né? eu coloco um asterisco porque se for aplicável existe um mínimo de pacotes para coleta passar e o subsídio de frete, quando o frete for acima de 120 reais também se aplica dentro do mercado shops e o que, que a gente vê como benefícios comerciais que a gente tem para vocês então primeiro é a assessoria dedicada tá? a gente tem alguns critérios para fazer assessoria então lógico que a gente infelizmente não consegue dar assessoria one-on-one é, -on -one para todos os sellers mas a gente sempre está participando de webinars, sempre está fazendo alguma coisa para vocês conseguirem receber essas mensagens de alguma forma, mas a assessoria one one é uma assessoria muito dedicada, então a gente realmente pega na mão do seller, a gente olha, o Ale estava falando, né, de pensar fora da caixa, então vamos olhar o Instagram, vamos fazer parceria com blogueira, qual blogueira, então assim, realmente é uma coisa super dedicada. O visual da loja de vocês é personalizado, então a gente não tá. a gente não tem o HTML aberto, neste momento ainda, né, coloco um ainda dentro da, da minha frase, mas a gente tem como personalizar isso, né, então você vai colocar o seu logo, as suas cores, os seus banners, os nossos sites tem uma, uma identidade visual já muito é, de cada cliente e, e sem perder a qualidade de performance que eu acho que é o principal, né, a gente, a própria Grace fala, você tem um site que a borboletinha voa ou um site que vende? Né, se você quiser usar a borboletinha voa é, eu realmente não tenho isso para te oferecer não vai voar borboletinhas na tela quando o cliente entrar e fazer barulhinhos mas no site vai converter então só decide o que, que você quer se quiser vender a gente está disponível né? então isso aí é importante a gente sempre pontuar é, e o boost de relevância no marketplace então é, esse é um serviço é, intangível né? de certa forma porque a gente consegue medir quanto que cresce mas é importante a gente destacar porque ele dá relevância dentro do Marketplace também para vocês.